Eu simplesmente vim cá me senti no dever de dar uma pequena explicação para que as pessoas depois não inventem coisas. E é isso. A vida segue. No passado, eu entrei em quando isso aconteceu, porque isso ficou só no meio da minha família, porque a pessoa próxima. Eu tá, estava sempre, tá sempre com a minha família nesse caso. Olha aqui, uma informação. Não interessa, se estava online, pá, não vai mudar nada na minha vida. Aliás, vai, né? só vou falar mais, mais mal de mim, do que consta. O vídeo que ficou no seio da minha família, houve, lógico, um pânico familiar, mas tudo aconteceu, passou, eu entrei em depressão. E, tentei tirar a minha vida, tive que ser desintoxicada. Porque eu mesma tentei tirar a minha vida por conta disso. Porque, querendo ou não, isso é uma vergonha. Se a sociedade ou as tuas famílias te verem, né? Porque isso tu estás é na intimidade com alguém, ninguém tem nada a ver com isso. Mas pronto, eu vim na, no dever, vim cá vos dar uma explicação mínima do que realmente aconteceu e não do que as pessoas estão para inventar, porque eu não trai ninguém. Isso é algo do meu passado que não faz, não, não tem nada a ver com o meu presente de agora. De facto, isso é algo que eu estava com o meu namorado que que muita gente faz, e não foi o mesmo que espalhou, foi, repito, foi alguém próximo de nós, e pronto, aconteceu na família, morreu, e não sei de onde é que os vídeos surgiram do nada. Se foi com o intuito de me abalar, ou de sujar na minha imagem, pronto, está feito. Agora, de resto, só Deus é que sabe. Mas é isso. É, eu vou fazer